Eu sou da comunidade do, da aldeia Tecorral, sou indígena e as nossas ações hoje que nós fazemos é ação de prevenção, eu sou soropositivo, então eu faço esse trabalho já de prevenção dentro das aldeias, né? levando para as mulheres o conhecimento que elas não sabem, como se usar o preservativo, porque hoje lá existe ainda muito preconceito né? de não usar, e os homens não querem usar. Então esse trabalho a gente já está fazendo dentro da aldeia. Não está sendo fácil, né? mas a gente está conseguindo algo de positivo né? dentro da aldeia. E recentemente a gente tivemos mais três casas de pessoas vivendo dentro da aldeia. E, então nós estamos tentando identificar mais esse, esse trabalho dentro da aldeia para que outras mulheres não venham a se infectar. Bem, para mim está sendo muito enriquecedor aqui. É a primeira vez que eu venho, então estou adquirindo muito conhecimento. Espero vir outras, poder vir outras vezes para me poder levar para minha família, para o meu povo, né? Esse conhecimento aqui que para mim está sendo riquíssimo, porque é isso que eu vim em busca de conhecimento para levar para o meu povo.